Fala galerinha, tudo bem com vocês? O meu nome é Roberto Jurema, esse daqui é o Canal Tazu tá e aqui você vai saber tudo sobre essa maravilhosa cultura do arguilho. Então fica com a gente que hoje o vídeo tá foda. Bora! A Tangir é uma marca de essência americana que já está no mercado há muito tempo. E com certeza é uma das marcas mais famosas e icônicas de todo o mundo do Armin. Provavelmente você já ouviu falar e hoje no canal Tazul a gente vai fazer a primeira review da Tangiers. O sabor que vamos falar hoje é o Alce Juice da linha Big Cook. Bom, vamos lá primeiramente falar um pouco da Tangiers. A Tangiers, como eu falei, é uma marca americana, é uma marca de é, focada no tabaco escuro, né? o Dark Blend. E é uma marca conhecida pela sua potência, pelo seu preço, pela sua dificuldade, né? sua escassez no mercado brasileiro, muitas vezes. É muito difícil encontrar a dias em muitas cidades no Brasil, principalmente as que estão um pouco fora do circuito. A Tangias ela, tem, ela vem nesse papelzinho aqui. É, eu não tenho nenhuma fechada no momento para mostrar para vocês, mas ela vem embalada a vácuo, em plástico por volta desse plástico tem esse papel e aí mais outro plástico que embala, então você rasga o primeiro lá, tira esse papelzinho que aqui tem é, a essência, o número das essências, as tangias são numeradas então aqui a gente tem a alça de 112 e algumas informações para parar de fumar algumas informações da marca como fazer tangias e tudo mais e essa corzinha aqui a cor que representa a linha da Tangiers, A tangir atualmente tem quatro linhas e essas linhas principalmente dizem respeito à sua potência, né? Ao nível de lavagem do tabaco. O tabaco é, ele passa, né? Quando a gente vai fazer a essência, ele pode ou não passar por um processo de lavagem. Essa lavagem é, deixa o tabaco mais suave, retira um pouco da nicotina e deixa o tabaco com menos gosto, realmente, do tabaco quem fuma enfim, cachimbo ou tabaco de enrolar, sabe que o tabaco tem um gosto um pouco mais forte, um pouco mais amargo, então quando a gente está tomando uma essência padrão de mercado, são é, tabacos tranquilos, você não sente tanto gosto do tabaco, só que quando a essência realmente queima, você começa a sentir aquele gosto mais forte. Então a Tangis, ela tem quatro linhas e dessas quatro linhas, três, de respeito ao nível de lavagem do tabaco. A linha Beer Cook, que é a linha verdinha, ela é um tabaco que passa por um processo de lavagem o mais top que a Tangiers consegue fazer. Lembrando que o Dark Blend já é um tabaco um pouco mais forte, né o tabaco preto ele é um tabaco um pouco mais forte, então mesmo passando por esse processo de lavagem ainda a essência é, que é considerado um pouco mais forte, né tem um teor de nicotina maior e tem um gosto de tabaco mais presente. A segunda linha é a linha Noir que tem a cor amarela, a linha Noir é uma linha que passa por um meio processo de lavagem, ela é meio lavada, um pouco é, menos lavada do que a Becook, então ela é um pouco mais forte do que a Becook e ainda a Burnley que é a roxa, que é a mais forte de todas, que não passa por esse processo de lavagem, então é realmente o tabaco é natural lá na essência, né? natural, enfim, feito a essência com melasse, com os componentes da essência, mas o tabaco em si não passa por mesmo processo de lavagem para ficar mais suave, então o tabaco é muito mais forte. E a gente ainda tem uma quarta linha da Tangiers, que é a linha Special Edition, que é a linha laranja, que é uma linha é, de sabores é, sazonais, né? que dizem respeito às estações do ano dos Estados Unidos. Então vamos supor que no verão nos Estados Unidos se colha morango, então a linha é, Special Edition tem um morango lá, que é o morango só da Special Edition, e essa linha, ela é só produzida de acordo com as estações é, lá nos Estados Unidos. Então ela é uma linha muito mais rara é, de ser encontrada, você encontra poucos sabores, principalmente aqui no Brasil, e ela vai seguir realmente essa questão das estações. E o nível de potência dela se iguala aí à linha no né, que é a linha é, amarela. Então ela tem o nível de potência de tabaco, né, de força da linha ar cada linha. Tem seus sabores específicos, né? tem sabores da Tangis que só encontra em determinadas linhas, mas também tem sabores que você encontra em mais de uma linha. né? Tem sabores, por exemplo, a Cane Mint, que você encontra é, tanto na linha Berkut, tanto na linha Noa e tanto na linha e Você pode escolher né, realmente o nível é, do tabaco, né, da lavagem que você procura. Mas tem essências que você só vai encontrar em determinada linha da Tangis, então você vai ter que, se você gosta dessa essência, se submeter ao nível é, na a lavagem do tabaco dessa linha. Então quando a gente compra a Tungis, a gente tem que colocar ela no potinho. vamos tirar aqui a tampinha, e aqui a gente tem é, o tabaco da Tangier's, que é um tabaco como eu falei, dark blend, né, Esse tabaco escuro, ele tem um acúmulo de meláceo muito legal, mas essa questão de cheiro, melaço e tudo mais, a gente vai falar depois que a gente passar a montagem do Roche, então vamos lá. O Zona Spades da zona um aqui maleável, corrugado mesmo. E o Zona Cali Rose do Manipunter. Falando um pouco do tabaco da Tangis, né? Vocês já viram, ele é um tabaco bem picotado, uma quantidade de melasso muito interessante. Falando um pouco né, da resistência, estamos estão filmando aqui há mais ou menos 20 minutinhos. E a Tangiers é uma marca, né? que tem um tabaco muito forte, muito resistente ao calor. É um tabaco é, de extrema qualidade, é um tabaco realmente super premium. Então é um tabaco que aguenta bastante calor. Então a gente começou com três carvões, é, agora estamos com dois só para fazer o um controle melhor, porque eu estou falando bastante aqui no vídeo. Você até consegue fumar com três carvões, é uma sessão aí de uma hora, 50 minutos, com bastante sabor e muito tranquilo como que a galera gosta muito de fazer overpack, é, para você que não sabe o que é overpack, é justamente você colocar mais essência do que normalmente o Roche caberia, né? então subir um pouco a essência acima do pino central, deixar é, bastante essência, que potencializa bastante o sabor, mas é, assim é necessário fazer um controle melhor e tudo mais, se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários eu faço um vídeo explicando mais um pouco sobre o overpay. Vamos sentir, né, a gente já falou do tabaco, vamos sentir um pouco do cheiro dessa essência. Certinho. Bom, a Panjils é uma essência que, uma marca que tem um cheiro muito presente nas essências. Então o cheiro é realmente muito bom. E na alça disso, o que, que a gente consegue sentir? No cheiro eu consigo sentir bastante o morango e você sente no cheiro algo é, mais azedo, né? uma pegada mais azeda, algo que é, remete ao kiwi, que é o que tem nessa essência, que é o morango com kiwi. Na hora eu não consigo sentir de tipo, um kiwi, mas você sente que tem é, um toquezinho azedo ali que é, tem algo diferente, não é só morango, mas o morango é muito presente. Eu consigo sentir é, no logo no início da puxada bastante o morango e no na essência o morango é um pouco mais natural né não é tão doce sim eu não consigo eu não pego o morango tão doce mas deixa aquele gostinho de morango e principalmente no retrogosto a gente consegue sentir o toque de kiwi, ele é um pouco mais suave, não é tão presente. A gente pega aí a mazaia, tem morango com kiwi, se eu não me engano, e é, na mazaia eu sinto o kiwi mais presente. Aqui eu não sinto tão presente, mas fica um sabor muito equilibrado, né? quase um novo sabor mesmo. Dá para eu analisar o morango, mas no conjunto fica um sabor bem novo, em que você é, não consegue tanto diferenciar. E fica um sabor muito legal e muito bom. E a Tangis pode dar o famoso buzz, né, que a gente chama, que é a baixada de pressão, né, aquela coisa que você tá fumando e você vai levantar e vai sentir aquela é, tonteira, tontura, teto preto, essas coisas assim, que você senta de novo, parece que vai cair e sente mesmo, principalmente é, se você não está acostumado, e em linhas mais fortes. A Tangis, ela vem 250 gramas ou 100 gramas, tem esses dois padrões, e as de 250 vai aí de 140 reais até 220 reais, mais ou menos, você vai encontrar aí dependendo da sua cidade e da sua tabacaria. Bom, galera, estamos finalizando mais um vídeo, né, eu espero que vocês tenham gostado, é, espero que eu tenha falado tudo aqui é, da Tangias, então eu acho que é isso, se você gostou, mano, Sapeca esse like aqui, sapeca de verdade, compartilha com seu amigo que véio, tá afim de saber tangir, tá afim de tipo, mano, conhecer mais. Se você não é inscrito, também se inscreve aqui no canal aqui embaixo. assiste os vídeos, tá muito bom, é, tenho certeza que você vai gostar. É, segue nosso canal no Instagram, né? a gente tá no Instagram lá, a gente posta backstage, posta o que a gente tá fazendo, posta algumas mini reviews, alguns conteúdos, novidades, você também pode entrar em contato com a gente pelo direct no Instagram, tirar qualquer dúvida ou nos comentários aqui, fechou? Estamos juntos demais, mais uma vez eu agradeço demais quem ficou até aqui, o meu nome é Roberto Jurema, esse aqui é o Canal Azul e acompanhe a gente. Muito obrigado, abraço!